geral, começando agora na tela da Record, ao som de raça negra. Seja bem-vindo à tela da Record, estamos ao vivo aqui com as principais informações, prestação de serviço, tudo o que acontece em São Paulo, no Brasil e no mundo. E eu estou com você aqui porque é a mais completa revista eletrônica da nossa tarde.